Nesse vídeo nós vamos falar dos sete assuntos que mais caem em biologia no Enem. Deixa que o Tio Que te explica. Fala, Gigante! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Tio Que E hoje não vai ser uma videoaula, vai ser um pouco diferente, não tô no estúdio aqui. Hoje eu vou falar uma coisa que o aluno pede muito, principalmente nas minhas videoaulas. O que mais cai em biologia no Enem? Eu vou falar aqui de sete assuntos que são muito importantes para a sua prova. Então pega papel, pega caneta e anota, galera. Primeiro de todos é a ecologia. A ecologia é sempre vem, já teve ano, caiu 16 questões de biologia em prova e 8 foram de ecologia. Então, olha, ecologia, o que, o que é importante estudar? Principalmente cadeia, ter alimentar. E é uma coisa interessante da ecologia que, aparentemente, o assunto ele é fácil. Então você assiste lá videoaula, aula tem vídeo-aula, você assiste lá, é fácil. Mas na hora de fazer exercício, o aluno às vezes se complica, porque cai um gráfico, às vezes cai um texto meio diferente, aí o aluno erra. Não pode errar besteira, tá, galera? Tem que treinar. Outra coisa também é poluição. Poluição pode ser atmosférica, poluição é, pode ser da água, o Enem adora poluição da água, então é, como é que é feito o tratamento de água, a gente pode falar como é que a gente pode tentar tratar essa água, derramamento de petróleo através da biorremediação. Eu tenho outra coisa, eu tenho dicas também, dicas para o Enem no meu canal. Então, trate já de curtir aqui o canal, seguir o canal, que vai ser muito importante. Eu sempre estou lançando vídeos aí com dicas para o Enem. Então, poluição da água... Pode, pode ser também através da eutrofização, que já veio do Enem, que é você jogar matéria orgânica, começa a proliferação de algas, acaba com o oxigênio, tá? que mais? Bioma. Sempre tá vindo um bioma em prova. Cerrado, Caatinga, já caiu... Uma... O Enem já chamou mangue de bioma, pediu as características, tem gente que não considera é, é, bioma, mas o Enem já cobrou. Depois da ecologia, eu vou falar pra vocês a genética. A genética sempre tem biotecnologia em prova. Apesar que tem gente que considera genética uma coisa, biotecnologia na outra, outra coisa, mas biotecnologia sempre está em prova. Trangênicos, DNA recombinante, como é que eu vou produzir insulina em bactérias, células-tronco. Então procura dar uma estudada, dar uma revisada nisso, tá? Outra coisa também na genética, sistema BO, é importante, já vem em prova. RH, tudo isso eu tenho vídeo no meu canal. E até probabilidade, eu já vi mais no Enem PPL, que é Enem para Pessoas Privadas de Liberdade. Não vi muito no tradicional, mas não quer dizer que não venha, tá, galera? Então é bom também resolver alguns exercícios de probabilidade. Ecologia, genética, evolução. Evolução já veio questão de Darwin, já veio questão de Lamarck, já veio questão também de teoria sintética da evolução, que a gente conhece como neo-darwinismo. o vídeo aula, então terceiro que eu recomendo, estudo evolução. Quarto seria fisiologia humana. Fisiologia humana, galera, é importante porque sempre está vindo alguma questãozinha sobre os sistemas. Que é o sistema que mais caiu no Enem? Digestório. E ele sempre está procurando onde ocorre a digestão de tal coisa. Qual é o pH específico? pH da nossa boca neutro, estômago ácido, pH do intestino delgado. Vai ser básico e cai muita proteína. Onde ocorre a digestão de proteína? Estômago, intestino delgado. Qual é o pH do estômago? Ácido. Então sempre está caindo essas coisas, tá? Depois de fisiologia, eu indico também bioquímica. A bioquímica, sempre, proteína também, top de linha, sempre está caindo proteína, falando de aminoácidos. Caiu uma vez uma questão falando assim, é, existem aminoácidos naturais e essenciais. Qual é que você precisa ter na sua alimentação? Os essenciais, é claro. Vitamina já caiu, as vitaminas são importantes, como vitamina A, vitamina D, vitamina C, são vitaminas importantes. Bioquímica é importante. Tenho muitas vídeo de bioquímica no meu canal. Citologia. Enem adora organelas. E organela top de linha com o Enem adora, as organelas, mitocôndria, né DNA mitocondrial, faz a duplicação, autoduplicação, cloroplasto, complexo de Golgi, sempre está caindo em tabela, em gráfico, complexo de Golgi está relacionado à secreção celular. Tudo que a célula vai secretar, complexo de Golgi. Na citologia também, membrana. Membrana, exemplo, quando a gente fala membrana, não só a estrutura da membrana, mas... As especializações da membrana, como a microvilosidade, foi o que mais caiu. Microvilosidade, lembra que ajuda a absorção dos nutrientes, tá? Falei de ecologia, falei de genética, falei de evolução, fisiologia, que mais? Bioquímica, citologia, tá faltando a parasitologia, a saúde, na verdade. Porque pode cair questões relacionadas à saúde, como diabetes como diabetes tanto, que existe dois tipos, melitus ou melitus, que tem a ver com a glicose, e insípidos, que tem a ver com a DH, tem um vídeo falando sobre isso. Mas também algumas doenças, galera, como dengue, febre amarela, quem sabe pode estar tá caindo esse ano, é, HIV já caiu muitas vezes, está voltando, as pessoas estão se sentindo, é, é, vamos dizer assim, não está vendo mais ninguém ao seu redor com HIV devido ao tratamento, pode vir uma questão nova sobre HIV. Esquistossomose, o Enem gosta, tem IAS, eu já vi no Enem PPL. Então, doenças também você tem que estudar as principais doenças para fazer uma boa prova. Eu espero que eu tenha ajudado aqui, ter orientado para vocês. Não quer dizer que você tenha que estudar só isso, não quer dizer que vai cair só isso, mas orientar o que, o que geralmente está caindo no Enem. E eu tenho um vídeo, um vídeo que eu vou colocar daqui a pouquinho. Esse vídeo ele é muito importante para você fazer a prova do ENEM. E se você gostou dessa dica, então não esquece de se inscrever no canal aqui no lado e também de olhar esse vídeo que eu gravei para vocês aqui no lado. E se você quiser aulas aprofundadas, basta entrar no meu site Bio Explica. O tio Kekê aguarda vocês numa próxima dica. Tchau, tchau.